Nesta situação, é-nos dado uma esfera que nos dizem que tem raio 5, quer dizer que daqui a aqui são 5 cm e está inscrita uh, num cilindro que tem 8 cm de altura. Logo, a altura deste meu cilindro são 8 cm. Dizem-nos que x é a razão, a razão, não se esqueçam, é o cosseno, é a divisão entre o volume da esfera e o volume do cilindro. E pedem-nos qual é que é a melhor aproximação uh, desta razão. Vamos lá ver, temos que calcular o volume da esfera e o volume do cilindro. Para calcular o volume da esfera, uh, são dados todos os dados, porque o volume da esfera só necessita uh, do, do raio. O volume da esfera é 4 teres de PR ao pouco, logo calculamos o volume da esfera. E agora vamos pensar no volume do cilindro. O volume do cilindro, sabem que é a área da base vezes a altura então, para calcular a área da base eu preciso deste meu raio que é o raio desta circunferência que é a base uh, do meu cilindro mas não tenho mas eu consigo fazer aqui um teorema de Pitágoras onde sei que este cateto da altura é igual a, a 8 e sei que esta hipotenusa vai ser igual a 10, uma vez que é-nos dito que o raio da minha esfera é igual a 5. O dobro é 10 e vamos assim calcular o diâmetro da nossa circunferência. Então vamos lá ver o raio da base do cilindro, que é a circunferência. Vamos então à procura através do teorema de Pitágoras. Então, já sabemos que eu já disse que era 10 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado. Já, já temos todos os dados. Resolvemos o teorema de Pitágoras, a equação do segundo grau, obtendo assim que o, o, o diâmetro daqui, aqui são 6 centímetros, logo o raio será igual a 3. Então, já temos tudo. Já temos o raio da base e já temos a altura. Podemos assim calcular o volume do nosso cilindro, que é... A uh, área da base vezes a altura, π vezes 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 8. Agora, vamos calcular o tal X, que é a divisão entre o volume da esfera e o volume do nosso cilindro. Uh, atenção que os π podem cortar, uh, porque são iguais, e fazemos 500 a dividir por 3, como temos a divisão por 72, passamos para a multiplicação do inverso. Assim, uma a melhor aproximação, neste caso, será o 2,31 e a opção correta será a C.